Este vídeo trata de especificações algébricas para tipos de dados abstratos e apresentamos aqui o conceito de subálgebras para o caso heterogêneo, ou seja, o caso em que tratamos de conjuntos indexados com múltiplos gêneros. A ideia por trás do conceito de subálgebras é semelhante ao caso homogêneo: a saber, temos aqui uma álgebra que interpreta uma certa assinatura. E queremos identificar uma outra álgebra similar, interpretando a mesma assinatura, que vive dentro da primeira. Este é o caso em que dizemos que esta álgebra daqui de dentro, B, é uma subálgebra da álgebra A, aqui fora. Na prática, uma série de condições devem ser estabelecidas. Por exemplo, se dizemos que se trata de uma σ subálgebra. Então, antes de mais nada, supomos que se trata de uma sigma-álgebra. Senão, não diríamos que se trata de uma sigma-subálgebra. Uma subestrutura é, antes de mais nada, uma estrutura. Uma sublista é, antes de mais nada, uma lista. Uma subárvore é, antes de mais nada, uma árvore. Mais ainda, o sub nos informa a álgebra de dentro tem como universo um subuniverso do universo da álgebra de fora nesse caso um subconjunto indexado finalmente a interpretação dos símbolos da assinatura na álgebra de dentro não pode ser muito distinta da interpretação destes mesmos símbolos na álgebra de fora em geral dado um símbolo de função da assinatura a interpretação desse símbolo de função na álgebra B de dentro concorda em tudo com a interpretação deste mesmo símbolo na álgebra A quando restrito ao universo relevante da álgebra B. Em outras palavras, como já sabemos da cláusula zero que B está incluído em A como conjunto indexado, Sabemos, em particular, que o produto cartesiano representado por BW está contido, na noção de inclusão usual, dentro do produto cartesiano dado por AW. Dado agora um símbolo da assinatura com o tipo W, setinha S, sabemos que, na álgebra A, este símbolo é interpretado como uma função que leva a W, em AS. Tendo em vista o fato de que BW é um subconjunto de AW, podemos perfeitamente considerar a restrição de σA a, a BW, que é o que nós chamamos aqui da interpretação de σ em B. Caso o símbolo de função consista em um símbolo de constante, ou seja, a idade desse símbolo é λ, então, não há entrada a ser considerada, a função σa não recebe objeto algum e, portanto, σa escolhe algo em a de s e σb deve escolher o mesmo algo. Isto é, a cláusula sub 1 nos diz que a interpretação de σ em b é a mesma interpretação de σ em a. Parece que há algo errado aqui, no entanto. Nestas interpretações, os símbolos de sigma na álgebra B levam para o conjunto A e não para o conjunto B, que é o universo da álgebra B caligráfico. Mas isso agora é muito fácil resolver. Recorde que dizemos que B é uma sigma álgebra e, portanto, B deve ser fechado para as operações no seu universo. Segue em particular que como σ de B igual a σ de A e sigma a pertence ao universo A. Do fato de que σ de B deve pertencer ao universo B, podemos concluir que σ de A pertence ao universo B, para o gênero S apropriado do símbolo σ. Semelhantemente, se a operação que interpreta σB no caso geral tem como codomínio A de S, e este codomínio diz respeito à restrição de σa ao universo desta interpretação, do fato de que b é uma sigma álgebra, concluímos que o codomínio, de fato, deve estar restringido à álgebra b. E, portanto, aqui podemos supor, no caso de σb, que temos p de S. Estes dois novos itens não fazem parte da definição de sigma subálgebra, álgebra, mas são consequência do fato de que assumimos que uma sigma sub álgebra é em particular uma sigma álgebra. Segue daí, portanto, que para cada símbolo sigma da assinatura, se σa A representa uma operação fechada no universo da álgebra A, σb B representará uma operação fechada no universo da álgebra B. Você deve se esforçar para encontrar ilustrações deste conceito no caso heterogêneo. No caso homogêneo, é muito simples. Se eu tenho, por exemplo, uma álgebra com o universo nos números naturais e com a operação somar 2, esta álgebra tem algumas subálgebras óbvias, como, por exemplo, aquela que tem como universo o conjunto dos pares e aquela que tem como universo o conjunto dos ímpares, já que ambos estes universos são fechados para a operação somar dois. Usamos aqui o mesmo nome, mas essas operações não têm o mesmo domínio nem o mesmo contradomínio. Aqui falamos da álgebra em que o domínio são os naturais, aqui o domínio são os pares, aqui os domínios são os ímpares. Por outro lado, se a nossa álgebra tivesse não apenas a operação de somar 2, mas tivesse também, digamos, o número 1 um como constante, então, como subálgebra, eu posso pensar nos ímpares, com a operação restrita de somar 2 e com a constante 1. Um. Como esta constante não pertence ao conjunto dos pares, eu não posso agora dizer que tenho aquela outra subálgebra, como no caso anterior. As subálgebras heterogêneas são semelhantes, só que aqui o universo tem camadas. Os símbolos de função, nas suas interpretações, podem envolver objetos de camadas diferentes. Como, por exemplo, em espaços vetoriais, a multiplicação de um vetor por um escalar. Você conseguiria reconhecer um subespaço de um espaço vetorial? E um subgrafo de um grafo?